lateral de coxa. Esse exercício é super tranquilo de fazer, algumas pessoas têm dificuldade devido ao equilíbrio. Como é que é feito esse exercício? Você vai ficar com ambas as mãos assim na linha do teu quadril, vai abrir a perna direita, voltar à posição inicial, Abre a esquerda, volta à posição inicial. Abre, volta, abre, volta, abre, volta. Não descansa, é só fazer esse movimento aqui contínuo. Aí depois que você fizer X números, para o lado direito, você vai abrir e voltar várias vezes para o lado esquerdo. Lembrando, se no direito você fez cinco vezes, no esquerdo você tem que fazer cinco vezes. Se no direito você fez 12 vezes, do lado esquerdo você tem que fazer 12 vezes. Só em fazer dessa forma, você já deve estar sentindo. Só que tem um pulo do gato. Eu vejo muitos alunos dentro de academias ou até mesmo fora, fazendo assim ó... Ah e se joga. Ah, Não, não há necessidade disso. Basta você ficar o mais retinho possível, colocar a mãozinha na lateral, equilíbrio, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. A mesma coisa para o outro lado, onde você vai abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Fazendo isso, você vai conseguir trabalhar bem a questão da dos seus glúteos da lateral da sua coxa também o outro exercício esse já é para pegar bem essa região aqui do seu glúteo como você pode colocar a mãozinha na parede dessa forma e fazer só esse movimento aqui ó um dois três quatro mudou um dois três 4. Quando você faz esse exercício, automaticamente você vai sentir o seu glúteo já ficando bem durinho, porque esse treino, ele isola bastante a região dos seus glúteos, dá resultado. Mas não podemos viver somente de membros inferiores, temos que trabalhar superior também, principalmente os braços. Como é que nós podemos fazer um exercício que vai trabalhar não só os ombros, braços e costas? Simples! abrir os seus braços dessa forma, ficar assim enviesado para vocês visualizarem bem e vai fazer movimentos círculos à frente de ambos os braços, isso, 1, 2, 3, 4, 5, reverso, 1, 2, 3, 4, 5, à frente, 1, 2, 3, 4, 5 reverso, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo esse tipo de treinamento, você vai estar trabalhando não só os seus ombros, seus braços e também um pouquinho do feixe peitoral superior, que é essa parte aqui de cima do seu peitoral. Olha quanta coisa você está trabalhando fazendo esse exercício. Vamos lá! Outro exercício que é muito bom para os braços, se você tiver o pezinho aí na sua casa você pode utilizar, se não tiver eu vou mostrar as duas possibilidades, fazendo sem o peso e fazendo o mesmo exercício com o peso. Fazendo sem o peso, vamos lá. Você vai ficar com os pés paralelos à largura do quadril. Vai projetar ambos os braços à frente dessa forma. Vai flexionar o braço, que é dobrar o braço e esticar. Dobrar o braço, esticar. Dobrar o braço, esticar. Observe que quando eu dobro, eu não deixo cair o meu, o meu cotovelo. O cotovelo está sempre em cima. Estico e volto. Estico e volta. A mesma coisa eu vou fazer com o peso, só que vai se tornar muito mais difícil. Então por isso que eu falo para vocês, agora vai ficar difícil, você vai manter, flexionou, esticou, flexionou, esticou, flexionou, esticou. Esse treinamento ele vai propiciar a você não só a musculatura dos seus braços, dos seus ombros, das suas costas e também vai pegar o abdômen, porque para você manter essa posição com peso, automaticamente o reto abdominal, toda essa parte daqui do seu abdômen, bem no centro do seu abdômen tem que ficar muito bem contraída, quanto mais contraído ficar, melhor será para você ter os resultados. Vamos a mais um? Esse outro de braço também tem a possibilidade de se fazer com peso e sem peso. Abrir os braços dessa forma só vai fazer esse movimento. Igual as crianças brincam de falar ah, eu sou mais forte ou não, é isso aqui que você vai fazer. Somente esse movimento, mantendo ambos os cotovelos na linha do seu ombro. O cotovelo não está nem abaixo, e nem está acima, ele está na linha do ombro, ficou com o cotovelo na linha do ombro, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Professor, posso botar carga? Pode! Você pode pegar, abrir com a carga e fazer o movimento. Fechou, abriu, só toma cuidado com o peso que você vai utilizar para não forçar a musculatura do seu ombro. Abriu, fechou, abriu, fechou. Você fazendo esse treino, você vai conseguir atingir, sim, seus objetivos. Todo tipo de atividade física que você puder fazer é benéfico para a sua saúde. Muito obrigado por você assistir a mais esse treinamento e espero vocês até o próximo vídeo. Galera, vocês que estão na live...